Chegamos ao fim de mais um ano. Vamos agora para 2023. E eu queria só comentar uma coisa com vocês, que é o seguinte. O item do CSGO que mais valorizou no ano de 2022. Eu descobri ele e vou mostrar para vocês. Então já vai deixando seu like aí no vídeo. E vamos que vamos, porque na moral, um item valorizar 1000% em um ano não é algo normal. E acontece praticamente só no CSGO essas coisas. Então vamos conferir o item do CSGO que mais valorizou em 2022. Bom, galera, como vocês sabem, eu sou um investidor em skin de CSGO já há alguns anos. Estudo diariamente sobre o assunto. Principalmente sempre estudo aquela lei do mercado, né? Estudo muito a oferta e demanda dos itens. Todos os itens de CSGO que vocês possam imaginar. Skins, facas, luvas, adesivos, caixas, rápidos. Mano, eu estudo tudo que tem. Eu olho. E não olho só no Brasil, né? Na verdade, a menor parte do meu tempo eu olho pra skins que estão no Brasil ou colecionadores brasileiros. A maior parte do meu tempo eu olho pra colecionadores que são da China. E eles estão investindo em um item específico, cara, desde o começo do ano, que é adesivo.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 Pois bem, eu sempre falo aqui do canal do Titan Do I by Power, mas esses foram adesivos Que valorizaram 20% apenas No ano de 2022, porém alguns adesivos Chegaram a dobrar, triplicar Outros tiveram valorizações expressivas Aí de 400, 500% no ano 2022, mas nós temos um adesivo Em específico que ele valorizou 1000% E eu acho que eu nunca tinha visto Isso acontecer antes no CSGO em um período De um ano, 1000% em 12 meses É como se cada mês que tivesse passado o adesivo Tivesse valorizado quase que 100% ao mês E pois bem, a gente já vai falar do adesivo, mas antes eu vou falar da coleção que esse adesivo pertence. Estamos falando do campeonato Krakow 2017. O Major do CSGO trouxe um dos melhores estilos de adesivos já criados até hoje. Pelo menos a equipe da Valve não consegue mais criar adesivos dourados tão bons quanto os daquela época. Bom, eu falei no canal aqui algumas vezes que os colecionadores chineses estavam manipulando alguns itens e os itens de Krakow 2017 foram os mais manipulados esse ano. Principalmente os adesivos dourados aí desse Major que explodiram muito de preço como é o caso aí do Simple Gold de Krakow 2017. Um adesivo que era vendido aí perto de 10 mil reais no começo do ano e agora passou de 20 mil. Só que teve um adesivo dessa coleção de Karakoff 2017 que eu acho que eles manipularam um pouquinho demais. A gente já vai chegar no adesivo, mas antes eu tenho que mostrar esse gráfico aqui pra vocês. Alguém já viu isso aqui antes? É até difícil fazer esse vídeo aqui ao vivo, né? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês o que, que aconteceu aqui nessa porra. O adesivo custava 70 reais no dia 3 de janeiro de 2022 e tá fechando o ano custando 856. Mil por cento de valorização. E finalmente, conheçam ele, o Mir, o adesivo, o item em geral que mais valorizou no ano de 2022, cara. Mir Brilhante. O que que você tem de tão especial que você custava 70 conto em janeiro e chegou a bater mil reais em dezembro? Sim, galera, bateu mil reais. Só pra mostrar pra vocês aqui o pico desse adesivo, foi mil cento reais. Galera, essa diferença aqui do comecinho, tá? De janeiro pra novembro traz pra gente mais de mil 1.500% de valorização entre o fundo e o topo. Que absurdo, cara, que absurdo. Só pra colocar em termos, assim, mais fáceis de entender, se você tivesse gastado 10 mil reais em janeiro, em Mir Brilhante, você teria aproximadamente 100 mil reais agora em dezembro. Bizarro. Ah, Luin, mas o sticker não pode crachar da noite pro dia? Pode, pode crachar. Só que, tipo assim, todos esses colecionadores chineses que foram comprando, comprando, comprando esse adesivo e limpando o mercado, provavelmente eles nem começaram a despejar o adesivo ainda. Eles ainda estão segurando, esperando subir mais. E daqui a um tempo eles vendem. E esses colecionadores também, não são burros. Tipo assim, os caras que manipularam esse adesivo eles não vão pegar todo o estoque do adesivo e jogar no mercado de uma vez, aumentando demais a oferta, porque não vai ter demanda para isso e o preço vai acabar caindo. Portanto, eles estão simplesmente deixando o adesivo no preço que tá. não estão vendendo nada e eles vão vender ao longo do tempo, um por um, devagarinho, para não mexer muito no preço e não cair. E olha, só para deixar bem claro, não é dica de investimento, não aconselho ninguém comprar nenhum desses adesivos do Mir. O adesivo Mir Gold tá mais de 8 mil reais, subiu junto também, é claro, já que no começo do ano, o Mir dourado aí de Krakow 2017 estava vendendo por 1.300. Então também subiu 9 mil reais o adesivo dourado dele, cara. É uma valorização gigantesca também. Mas eu acho que eu preferia comprar, se fosse dourado e tal, de um pro player mais famoso do que o Mir. Que é hoje um jogador que tá sem time. Um motivo também que mostra pra gente o porquê que os colecionadores chineses decidiram investir nesse adesivo aqui, né? O cara não vai ter novos adesivos no CSGO. O Mir não era um jogador ruim. Longe disso, na realidade, porque ele ficou no top 23 da HLTV, mano. Mano, então ele tá entre os 23 melhores jogadores do mundo O Mir, ele jogava na Team Spirit E eu acho que começou a decair a carreira dele Quando ele saiu da Spirit e foi parar na Intropic Time que parou de existir Não tem mais roster, então F E portanto fica aqui a dica, mano O background, a história do item, do player É muito mais importante do que o item em si Porque os colecionadores vão analisar isso na hora de investir E vamos checar agora, só pra finalizar O Mir, papel, né? O adesivo mais baratinho do Mir Vamos ver aqui, ó O adesivo custava, no comecinho do ano Aproximadamente 5 reais Agora tá custando 20, chegou a bater um topo de 50, né? Também teve mil por cento de valorização, mas caiu pela metade, porque é um adesivo que realmente não tem muita demanda, a galera não gosta tanto. E só pra fazer uma menção honrosa, a gente tem o adesivo JR Foil de Krakow 2017 como o segundo melhor adesivo em termos de valorização nesse ano. Os caras sabiam fazer adesivo bonito lá em 2017, mano, se liga só. Não é patrocínio, mas eu queria agradecer ao site Pie por existir aí, pra me trazer tendências do mercado de skins. E lembrar mais uma vez do patrocínio desse vídeo aqui, Drop, que você pode acessar com o link da descrição. Tamo junto, galera. Esse foi o item que mais valorizou no ano de 2022 no CSGO. Vamos ver qual vai ser o próximo item que vai explodir. E a pergunta que fica é... Você pagaria mil reais nesse adesivo do Mir pensando que no futuro ele podia virar um item raríssimo e custar, sei lá, 10 mil? Deixem aí embaixo nos comentários. Tamo junto, a gente se vê na próxima. Falou!